Fala rapaziada, e aí, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligans, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Wozinho aqui no nosso canal World of wozinho Estamos aqui, cara... Eu tem muita coisa pra atualizar vocês, então eu vou começar esse vídeo aqui atualizando tudo que a gente fez, tá? Vocês estão pensando, ah, o Julio só tá fazendo dungeon, o Hulio tá fazendo só essas coisas, mas na verdade, manos, eu estou metido em umas profissões da doideira. Até agora eu não fiz lucro não, manja, mas eu tô mexendo bastante com profissão, então eu vou aproveitar esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês antes da gente joinar uma dungeon de fucking Tanque, tá, velhos? Eu sei que vocês estão me pedindo pra caramba, eu leio os comentários, rapaziada Vocês aí, tem gente que já tá no dia 5, indo pro dia 6, me pedindo pra poder fazer uma dungeon de DK tanque Eu já coloquei a buildzinha, coloquei as skills aqui e estou meio que me familiarizando com as habilidades pra poder jogar de tanque, tá? Realmente ele bate igual DPS, é muito da hora e eu só tô um pouco perdido com questão de movimentação nas DGs Que eu não sei me movimentar como tanque, né? Então tá bom Deixa eu só mostrar pra vocês duas coisas, mano. Two things that I need to show you. É, o pai tá mandando no inglês. Enquanto a gente desloga aqui, eu queria fazer aquele jabazinho. Por favor, se inscreva no canal. Passamos de 20 mil inscritos. Muito obrigado. Um beijo pra todo mundo que acompanha essa jornada aí. É, se você puder deixar um comentário. E a partir desse vídeo aqui também, eu gostaria que vocês deixassem um comentário. Do que, que vocês querem ver, sugestões, eu sei que muita gente deixa, mas agora eu queria firmar isso com vocês Com uma, uma promessa de que eu vou atender esses pedidos, tá? Porque às vezes os caras dão sugestões lá e eu leio e falo, nossa seria da hora, mas eu realmente não corro atrás E agora eu quero fazer isso porque essa questão de jogar de, de, de DH Tank me divertiu E eu acredito que as sugestões de vocês são muito válidas Então vamos aqui, não esquece de se inscrever, deixar o like eu ainda não consegui transferir meus personagens pro Storm Rage porque eu não quero fazer isso com dinheiro real, eu quero fazer com dinheiro do game. E ó, tô com o meu Rogue level 63 e o Mago level 63. Aí eu vou. Ó, meu o Mago tá insano, velho, juro pra vocês. Ó, minha canelinha fina, igual da vida real. Uh, tá meio zoado aqui porque eu peguei alguns itens de crafting, tá, mano? Mas o Maguinho eu vou mostrar também tá legal. O que, que eu tenho feito? Por que, que esses, esses personagens eles já estão level 63? Porque eu tô upando profissão, né? O, o Hug, ele é um personagem meu que eu tava fazendo bastante gold nele com coleta Então provavelmente ele vai estar tá em algum mapa aqui Deixa eu ver onde que... se ele nem tá, ele nem tá lá em coisa, velho Deixa eu dar um teleporte aqui e a gente já, já vou mostrar pra vocês o que, que eu tô fazendo neles Ainda bem que tá no SSD, se não tivesse a gente tinha que ficar é, cortando o vídeo Mas como tá no SSD a, a telinha é muito rápida Bora, guys, bora. E aí, vocês estão gostando da nova expansão? Vocês estão se divertindo? Vocês estão conseguindo fazer muito gold? Até agora eu não encontrei a formulinha de fazer muito gold, mas não tem problema. Não tem problema, cara, não dá um sap. Só de sacanagem, só de brinks. E aí, ó, manos, eu estou de herborismo e coleta aqui, né? Eu acompanho muito o canal do Iota e o Iota tem passado umas dicas boas de como farmar gold. Então, eu, eu peguei essas dicas, né Botei no Rug, na prática E tô tentando fazer esse... Esse farmzinho aqui Ó, pra você ver, ó, Aqui já tem uma plantinha pra nós, ó Aí eu fico só fazendo coleta, né Tentando aumentar minha especialização E, ó, dá muita... Mano, dá muita XP, velho Muita É muita coisa Ó, vamos pegar uma, uma predinha aqui Eu tô com alguns addons instalados pra poder fazer isso Está fora de alcance. Ah, aí... Aí tá me trolando, né, irmão? Está longe demais Ô, oh, guys, eu, me, es... mais perto. Está longe me... me explica essa pedra aqui, flutuante. Não vou conseguir pegar, velho. E essa Preciso aqui? Chegar mais perto. Essa aqui é uma das boas pra poder pegar em Sacanation. Tá vendo? Eu tô com o Gator Mate, que mostra aqui no mapa o que que eu tô... Onde que eu coletei. E tem o Roots também, né? Eu até peguei essa rota aqui do Iota, mano. O cara disponibilizou no canal dele lá. Deixa eu habilitar aqui, ó. O Roots. Uh, roots. Root. Ué, por que não tá funcionando isso, né? Map Drawing Aí tem que marcar aqui, ó E aí ele mapa, marca pra mim no minimapa E no meu mapa aqui uma rota segura Pra eu poder coletar minérios e fazer as paradas Vamos fazer só mais um pouquinho de coleta aqui Que isso aqui, isso aqui é legal pra fazer em live, tá ligado? Isso aqui em live a gente vai trocando ideia, mano Aí Tô apertando o botão errado, mano Pra poder... É porque mudou aqui, ó Esse aqui é aqui, esse aqui é aqui É, eu tô acostumado com um botão, aí eu liberei outra habilidade ali e deu ruim Mas não tem importância O bom do rug é isso aqui, ó A gente mete o Invisible e vai direto na onde a gente quer Isso aqui, ele me dá um dano da porra Quando eu pego desse coisa de fogo, eu fico tomando dano de fogo, né? Ó lá, ó, vou ficar tomando dano Ó, aí eu uso um manto aqui só pra poder parar de tomar esse dano, senão é foda Aí, vamos, vamos aproveitar que a gente tá aqui nas pedreiras Hum... É, é meio difícil... Aqui, ó é meio difícil de enxergar, mas com um pouquinho de paciência a gente acha E aí aqui só os lutezinhos do lado de... Ó, tá vendo? E é... mano, muito bom, velho E aí tem algumas, algumas especializações aqui que é legal de colocar Eu acho que... Não é esse aqui Eu acho que é na botânica mesmo Se colocar isso aqui no máximo, a gente consegue pegar sem cair da montaria, né? A sua maestria na botânica também ajuda a encontrar raridades ocultas Ganhando mais skin de percepção Não é esse aqui, eu acho que é esse aqui Eu sei! Eu sei! Eu sei que tem uma que você vai sem, sem precisar descer da montaria, mano. Será que é esse aqui? Conhecimento avançado cultivo professor, Blair permitindo você encontrar semente mais frequentes quando plantas. É, não sei. Eu sei que tem, eu tinha olhado isso aqui e eu já tô fazendo errado, né? Eu, eu queria saber também, às vezes vocês até sabem me dizer, mano. Existe algum lugar que eu consigo resetar as profissões para poder começar do zero? Porque eu acho que eu já tô fazendo errado. O minério também, provavelmente, eu tô fazendo errado. Eu coloquei metalurgia aqui e não era metalurgia, mano. Eu tinha que aperfeiçoar isso aqui, ó. Porque isso aqui tem aquela parada de quando você chega no level máximo. Olha lá, ó. É, como mestre dos processos de mineração, você também ganha mais 50 de E É possível coletar minério enquanto usa sua montaria. Tá vendo? E tem isso aqui também no herborismo. Aí a gente pode coletar sem descer do dragão, velho. É louco isso, né? É louco. Pra poder fazer grana, vale a pena demais. A gente vem aqui, coleta a parada E, mano, só disso aqui eu tô upando, ó Olha o tanto de XP que me deu esse, esse nudo Vamos tomar um pouquinho de potion Puxa o nosso Dragon Ball Z Pode é que tem umas que estão dentro da, da, da caverna E a gente não sabe chegar lá Então a gente... Ó, tem umas aqui Aí a gente. eu tô morrendo, mano Oh, goodness Tá vendo? É, a gente tem, tem que pegar alguma parada que faz é, tirar esse encantamento dos veios aqui, senão a gente só vai de base mesmo. Ih, oh, ou isso aqui é um bagulho muito viciantinho de ficar fazendo, tá ligado? É gostoso fazer coleta com essa, com essa montaria aqui, ficou gostoso de fazer coleta. Ficou bem gostoso. E aí você deixa o modo PVP, ou lá, opa, pegamos mais alguma parada aqui. Liberamos depósito draconio trocado pelos titãs, né? Talvez melhore isso aqui melhore a quantidade de coisa que eu consigo pegar de um depósito. A gente vai liberando essas treta, mano. A gente ainda não pode refinar, né? Isso aqui a gente pega um minério que talvez não valha tanto e põe outro que vale pra caramba. É dois desses que vale 56 vira um desse aqui que. Não, cinco desses de 56 vale um que vale 250. 5 vezes 5, 25. Então eu acredito que a gente não tá tendo é, lucro nenhum de fazer essa convergência aqui. Tá, mas aí tem que ver Vocês estão reparando também que eu estou com o TSM instalado né manos? Eu instalei o TSM, configurei os servidores E existem alguns recursos do TSM Que é bem legal pra gente poder fazer Fazer as coletinhas Ué, cadê? Fazer... Não, não só fazer coleta, né? Mas pra vender, comparar os valores E tal, é massa Tem uns que é difícil de achar, véi quando é, quando é esses é muito difícil de achar, assim, eu só... Eu só guivo mesmo. Ah, tem um malandro aqui, ó. O cara já tá com a última montaria. Ih, eu não terminei o bagulho do DH, vocês acreditam? Tá. Enfim, eu vou deixar o Hug pra continuar pegando depois. Eu já tô com 70k nele. Estamos com 70k. Vou desconectar do Hug aqui. E agora a gente vai lá no meu mage pra mostrar pra vocês o que, que eu tenho feito com o mage. E isso aqui, querendo ou não, consome um tempo fudido, velhos. Porque a gente fica coletando, aí tá fazendo outra parada. Crafting, então, nem se fala. Porque existe outras maneiras de a gente fazer gold, né? Por exemplo, se a gente a gente pode dar o shuffle, né? Que é comprar coisa na, na casa de leilão é... craftar os itens e vender mais caro que vale a pena também. Aí, por exemplo, tem o, o negócio da gente ficar dando, comprando as coisas que estão mais baratas na casa de leilão, esse eu não lembro o nome Não sei se seria, encaixaria como Shuffle, mas esse tem o um nome também Por exemplo, sempre tem um cara que posta o um bagulho muito barato, ele não sabe que aquilo vale mais, então você pode comprar E o TSM acaba que ajuda demais nessa questão, tá? É, aqui ó, manos, aí o meu Mage, eu tô já direto aqui na casa de leilão, eu tô level 63 com ele e eu já dei um jeito de voar aqui pra cidade principal Tava fazendo a campanha. Eu fiz a campanha com ele até chegar no. Pra pegar a Draconaria. Já peguei todas as paradas de Draconaria. Pra poder facilitar o meu farm, principalmente com o Rug. Tá? É muito de boa de pegar isso aqui. Só instalar o Rend Notes. Rend Notes Dragonflight. Já era, velho. Vocês vão conseguir pegar de boas. E aí com o, o, o Mage, mano. Eu tô fazendo essa parada aqui, Os ó. Os artigos são fruto do conhecimento. Por exemplo, eu tenho. Eu tô criando embraces. Acho que não tá valendo mais tanta pena, tá? Criar esse embrace aqui, mas vamos fazer, ó. Vamos comprar aqui sem salva-trama. Você busca conhecimento? Selva-trama. Selva-trama. Aí eu compro umas Nossa, sub... tava 6, caiu pra 5, ficou bom. Compro umas sem salva-trama. Só pra mostrar pra vocês como é que é o esquema. Sem salva-trama. E isso aqui dá pra fazer. Olha, mano, caiu pra 5 o valor? Ou acabou? Vai dar erro, quer ver? Às vezes na caixa de leilão tem uns caras muito rápido pra comprar. Ah lá, você ganhou um leilão por Como paguei 5,90 então Ok, e aí a gente compra carretel de selva-trama, eu acho que eu já tenho 124 aqui, tá Obrigado beleza Eu vou aqui fora pra poder pegar parado parada E o bom do mage é que ele tem a, a facilidade de se locomover, né mano, com os teleportes E tem o... o... como é que fala? Tem um portal pra todas as cidades, né, que já ajuda a gente pra caramba Cara, aqui, ó, acabei de comprar isso aqui, ó, gastei 600 de gold. Isso aqui são coisas que eu vendi fazendo essa parada de crafting, tá? E aqui eu posso sacar só todos que eu comprei agora, todos os e-mails. Isso aqui é do TSM, velho. Vão por mim, TSM é vida. Não sei, tem muito vídeo na internet ensinando a instalar, não é difícil E o único difícil do TCM que eu acho É a questão de você fazer é, programar a auctions, tá ligado? Valor máximo, valor mínimo, quando que você vai postar essas paradas Eu acho que é um pouco mais complicado Mas depois de você dominar também, já era Eu vou abrir todos os e-mails, mano Só pra ver quanto que a gente vai ficar de Goldelice aqui E eu preciso... Isso aqui eu craftei, mas provavelmente eu vou quebrar porque é bobagem Ó, fomos pra 20k Lembrando que eu tô upando profissão Então... É, eu acabo gastando dinheiro com coisas pra upar a profissão, não só com o lucro, né? Então, eu, eu, eu praticamente eu emprestei 20k do meu e mandei pra esse personagem aqui e comecei a upar a profissão. A minha profissão já tá 62, comprando as coisas na caixa de leilão, né? Ó, aqui tá, aqui tá um pouco menos, porque encantamento é um pouquinho mais chato de upar. Ainda preciso comprar, pegar alguns, algumas paradas. Lembra que tem um bônus aqui de primeira criação pra você poder pegar é, especializações. Mano, tem coisa... Pra caramba, e o legal do TSM também é essa questão aqui, ó deixa eu craftar umas paradas Eu vou craftar aqui uns embracers, vamos craftar esses 20, vamos craftar uns 10 que seja, tá? Só pra gente ver, pra gente ter uma noção, aqui já aparece o nível, ó Teoricamente se eu conseguisse vender esse embracer seria por 60, custo de criação foi 69 Teoricamente seria 800 de gold, mas a gente sabe que não vai vender isso por 800 de gold, né? Um tá bom, esse, só esses 5 tá bom, pra vocês terem uma ideia E aí eu venho aqui, ó, dou um barra destroy Barra TSM destroy, TSM destroy, destroy E aí aparece os itens aqui, eu aí eu quebro todos Junto com esse addon do TSM eu não destroy não posso usar isso eu Não dá pra quebrar isso aqui? Eu não posso usar isso Junto com o TSM destroy, é legal você colocar um, um bagulho que chama fast Fast Loot Tá vendo que nem aparece o ícone quando, quando eu... Ele tá aparecendo aqui, ó, o que eu tô pegando. Mas ele não tá aparecendo na ponta do meu mouse. Porque tem aquele delay do item aparecer e depois ir pra sua bag. Ele só aparece aqui, só. Tá? Isso aqui é outra dica que eu deixo pra vocês nesse vídeo. Uh, beleza, pegamos... Ó, de 5 a gente pegou 4 estilhaços vibrantes. Não, pegamos 5 estilhaços vibrantes. Graças à nossa especialização a gente conseguiu pegar um x 2 aqui, ó não beleza, foram praticamente Foi praticamente 100% de aproveitamento Nisso aqui, e a gente vem vender E vende os itens, né, por 62 Tá um pouco abaixo do que Do que eu gostaria aí A gente vende esse estilhaço ele, ele, Nossa, mas caiu muito, velho Ontem eu tava vendendo por 80 80 e poucos, mas a galera já manjou Disso aqui, e aí o pessoal vai diminuir a casa de leilão sem pensar duas vezes, tá ligado? Aí agora eu tenho que ver outro farmzinho de, de encantamento barra alfaiataria que vale a pena. Esse aqui já não tá valendo mais tanta pena não, né? Porque esses eu, eu gastei uma graninha, esse aqui não vende aí esse aqui que deu 7, 48 de gold. É legal quando você faz muito, tá? Quando você enche a bag aqui, assim, ó, de itens aí acaba que... É Só que o valor do estilhaço já deu uma de caída, então... Muito a então já zedou o pé do frango um pouco, mano E dá pra deixar aqui na interface do TSM também Pra gente poder ver, por exemplo, a postagem Eu cons consigo buscar pra ver se eu tomei undercut Eu não tomei undercut, eu acho Tá meio lento Cancelamento finalizado Ele aparece aqui, ó Quando alguém me deu um undercut, tá ligado? Ó, meus estilhaços estão aqui por 310 Ah, já foi vendido É por isso que, não, que tá mostrando que eu não tenho nada Já foi vendido, já Nossa só espera... diáspora foi longa Vende rápido, tá? Então, é um farm de gold que você vai comprar aqui. O legal não é que caiu. Repetir, pra pesquisar, eu gosto dessa entrevista. O Selva Trama caiu de valor. Ele tá custando 5 agora. 5, 6, né? E o Carretel é mais barato ainda. Então, se eu for parar pra pensar, ó. Vamos supor, eu preciso de 4 Carretel. Vamos lá. Vou comprar aqui 4 Carretel. E vou comprar... Deixa eu ver. Volte Quanto? sempre. São 4 carretel, 4 e 4 selva-trama. 4 selva-trama. Então, ó, 4 selva Seria 6 vezes 4, 6 2, 2, 24. Ai, meu fone tá acabando a bateria. 24. 24 gold mais 4 carretel seria 28 de gold. Cada item desse embraces pra ser craftado gasta 28 de gold, certo? Aqui, ó, 29 de gold. 29 não, 31 de gold Oh, ruim da matemática, abertura tudo 31 de gold Se você tiver a sorte e você tiver já masterizado na profissão Pra poder procar, você tá bem Porque, por exemplo, eu vou, eu vou criar aqui o Embracer Vou criar, ó, eu vou criar eu vou criar um Vamos ver se ele vai vir o que, que precisa Pá Caralho, Embracer Ah, não, aqui eu criei o Embracer, beleza eu tô... Nossa, eu assustei, mano Falei, que item que é esse? Eu tô criando, ó, a gente criou um e gastou 31 de gold pra fazer esse único item, certo? Eu vou quebrar ele aqui Se ele vier o, o estilhaço, eu lucrei Se ele não vier o estilhaço, eu me fudi Então tá vendo? Ele veio o estilhaço A gente gastou 31 de gold pra fazer ele E no caso, se eu vender busca conhecimento? Se eu botar ele pra vender Ele vai estar tá por 62 Eu praticamente dobrei a minha renda Aí vocês falam, mano, o rolê dobrou Mas tem a questão de você ter sorte De dropar estilhaço Tem item que você quebra que ele não vem estilhaço Entendeu? Então você nunca vai ter é, 100% de lucro. Você vai ter ali uns 50... No máximo, acho que uns 50, uns 40% de lucro fazendo essa mãe aqui, tá? E enquanto o valor da Action House tá 62. Se ela tiver uh, um pouco mais... Se ela tivesse... Cara, eu vi um vídeo do cara, quando o cara tava fazendo... Tava... Esse, esse estilhaço tava custando 160. Tava nessa faixa aqui, ó. Irmão do céu, velho, os caras tava rachando de fazer grana Ele, tipo, gastava 10k e fazia 30, tá ligado? Muita, muita diferença, agora não dá isso mais não Mas esse é um gold que você faz parado, né? Então, tem essa, essa parada aí E, manos, vamos lá fazer a dungeon então? Porque é a última coisa que eu prometi pra vocês nesse vídeo uh... O pessoal já tá me chamando aqui no, no, pra trabalhar Eu saí do jogo, what the fuck, Uli? What does the fuck say? Ó <música> o meu wallpaper Se liga Let's go boys Nossa, hoje é dia 6 Hoje vai lançar também a segunda temporada do Overwatch Quero só ver o novo personagem, mano, vai ser da hora Tá, vamos lá mudar de reino Eu preciso transferir pelo menos o Ladino e outros dois pro, pro storm mano vocês transferiram alguns bonecos. Eu queria também pegar o meu decazão, que tá aqui no área 52, tá? Nossa, meu paladino tá ali também. Mano, mas se você for parar pra pensar, é um bagulho que vai muita grana. Então, a hora que eu acertar a boa de fazer gold, eu vou vir aqui e vou falar pra vocês pra gente poder... Pra gente poder compartilhar dessa riqueza juntos aí, mano. Mas por enquanto eu ainda não acertei não, tá? Eu tô indo meio que na... Fazendo goldzinho com coleta, goldzinho com, com crafting. E é paciência, mano. Você tem que estu acaba estudar um pouco a profissão. Se vocês tiverem algumas dicas aí de farm de gold. E quiserem me passar. Let's go. Ó, os caras estão falando aqui na guild de coraria. Cara. Tank entra rápido, né, velho? É louco. tanquizão foi plift plift pluft. Já vou falar pros caras que. Uh, guys, I'm a new tank. New. Um, como é que eu vou falar? Guys, I am kind of noob. Ah, não sei falar, não. Eu sou meu noob. Tem um item que você cria o arco dos catadores de dragão. Eu tenho esse, esse, esse crafting. O meu, o meu Demon Hunter, ele é coraria, né, By, boy, boys, boy? Nossa, eu tô até coisando. Aqui, ó aqui Pode tirar daqui, pode tirar daqui. Deixa aqui, que isso aqui é PVP. Culinária. Cura... Ah, o bagulho de provocar aqui, mano. Eu vou deixar... Aqui. Vou poder provocar os... Um que às vezes a gente perde o taunt, né? Cara, eu não sei o caminho. Ah, essa aqui eu sei, sim. Mais ou menos... Ah, cara, vai se fuder, velho. Caiu justo que a gente fazia. Um hello aqui. Hello. Acho que essa aqui a gente vai conseguir fazer um pouco mais de boa. Bota um signo, seis signos da luz aqui, stuna todo mundo. Está longe demais. O Hunter. O Hunter já derreteu os meninos. Tudo bem. Tudo bem. Guys, isso aqui é atendendo a pedidos, tá? A gente tá fazendo aí o DK... DHzão... DK, eu sempre confundo. O DKzão... Tanque zero. Eu não queria que fosse essa dungeon aqui, não. Eu queria que fosse uma que eu não sei nada dela. Porque aí seria bacana a gente... O fato é que eu fico muito sem... Sem... Habilidades pra apertar, né, mano? Dá uma caçada aqui. Fazendo sempre uns pulzinhos mais joinha, os caras poderem... Puxa todo mundo. E é bem o que vocês falaram mesmo, velho. Ele dá dano igual DPS. E... Se cura muito. Eu quero testar isso aqui na BG também, pra ver se vai ser... Vai ser louco. Tá vendo? 17k sem fazer esforço, mano. Preciso de um alvo. E outra, tanque começa a bater antes de todo mundo, né? O que é isso? É, é. Que é pra tesouros, cá. Faz tanto tempo que estamos cá. Eu tenho uma cheia de e de arremesso. é um. é, é o botão... Aí, provoquei. É muita coisa pra pensar, mano. Ah, os caras lustaram, nice. Os caras vão derreter, né? 400k de vida, mano. Aí essa parte aqui que os caras ficam pulando só pra atrapalhar a gente um pouco. É meio que. É, pega estilhaço, gasta estilhaço, né? Tem uma parada assim. nessa. na game Ainda não aprendi muito bem a rotação dele, não, mas como ele tem pouco botão, velho. É GG. Carinho. Vale a pena, né? Dar uma. Vamos dar uma ajuda que a gente se localizar. Do Nate, tá ligado? É muito legal, velho, você poder Interromper um Eu vou fazer um Um Master Blaster aqui, velho Os caras estão batendo muito Dá uma caçadinha nesse aqui Tem um lockzão aqui também Arregaçando a boca do balão, mano Eu ainda não aprendi essa habilidade aqui de, de gastar os estilhaços. Ele dá meio que uma explosãozinha. Eu esqueço que eu não tenho dash mais, ele, Por conta de eu ter virado tanque, manja. Aí a nossa habilidade de dash vira essa aqui, ó. Terrompi o bicho errado. Ok. Mata isso aqui. A gente já puxa ali o... Ah, e a hora que eu apertei pra stunar eles, mano... Ele me stunou primeiro... Preciso de um pouco mais de aceleração, eu acho, pra ficar redondinho. Oh, usei a parada. Vou usar o bagulho que dá um silence aqui. Gosto de fogo, fogo na galera. Eu fico mais quieto jogando de tanque que eu fico meio concentrado, mano. É foda. Eu sou muito inexperiente. Isso aqui é uma área que eu não manjo absolutamente nada, tá ligado? Então acaba que eu tenho que... Ô, oh, bebê, aí sim, hein. Tava... Tava precisando. É aqui? Não é aqui, não. Ah, tem que falar... Ai. Eu tô sem transmog, eu tô... Relaxa. Como <risos> Uma coisa legal? Olha só. Preciso chegar mais Agora perto. O que tem aí Depois que eu pulo, eu ganho o um speed, mano. Coloquei essa parada. E é bom que a gente não precisa meio que ficar se preocupando com o dano, né? Porque a gente, a nossa função é manter o agro, interromper alguns bichos. Manter um agrão, um agro é tech, um agro é... Tem Estou forte alcance. Mais uma porta trancada. Deixe isso comigo. Tem que matar esses aqui também? Avante escudo. Uh, minha cabeça. Pelo menos esse palhaço abriu a porta. Vá <risos> na frente enquanto Olaf se recupera. Vai, é, perdi o stout, tudo. Aqui vocês conseguem ver os interrupts, tá, mano? Os caras estão dando interrupt. O Hunter principalmente. Boa. A gente já vai. bom que a gente já vai fazendo um goldzinho. E é legal quando começar as. As raids, mano. Se eu aprender a tancar, vai ser muito conteúdo. Porque acha muito rápido, né? O cuspidão Então usando meu defensivo Porque aqui praticamente eu não tô tomando muito dano Transformar em demônio de novo aqui o, o diferente que eu vi do, do demonio, Dessa forma de demônio para do, do DPS É que eu não ganho instantaneamente Esse bagulho de devastação, viu, né, velho Eu não ganho instantâneo Mais uma devastação No DPS você ganha mais um raio ocular O Hunter bateu, tub, ele chama Thubshot, hum, Tubshot bateu biblioteca? muito biblioteca? velho. Ah, só tem livros aqui. Talvez haja mapas do tesouro por aqui, vamos dar uma olhada enquanto você vai na frente. Uma caçadinha aqui, só pro meu DPS dar uma melhorada. Depois eu tenho que olhar meus talentos também, mano. Eu vou mostrar pra vocês como é que eles estão aqui. Não tão muito. Preciso de um alvo. Não tão muito. Aqui, ó, ele. Não sei o que eu deveria mudar aqui pra poder dar uma melhorada. Bota o signo. Eu quero, eu quero pegar item level logo pra começar a fazer heróica, mano. Mas só que eu preciso aprender o caminho delas pra começar a fazer heróica, né? Senão é foda. Eu fui fazer uma ontem. Era uma, uma de fogo, velho. Mano, como eu Eu fui até quicado, guys. Juro pra vocês. Me dancei horrores. Aqui nas arachnofobia... O tanque tem as mecânicas de dar loss também, né? Pra poder os bichos virem atrás da gente. Pá. Dá um silence. Tem um signo de silence que eu sempre esqueci de utilizar. Eu, tenho que, eu vou ter que otimizar esses Pools depois. Ok, babies. Esse é o último boss? Eu acho que é, né? Vira pra longe da galera. Sai de perto dessas bolas de fuego. Transformei no cramunhão. Eu acho que o cramunhão aumenta a minha vida pra caralho, né? Caralho, fumar o bicho, velho. Nem foi pra segunda fase. Ah, não. Tem mais um boss ainda, nice. Oi, vocês podem continuar procurando. sei lá o eu errado Eu não sei o que que eu, eu Depois eu vou dar uma olhada nos meus preciso, talentos, mano Porque eu acho que eu vou, eu vou tentar montar o talento Desde o começo Pra ver o que que eu realmente gosto de utilizar, tá ligado? Porque tem coisas aqui que não precisam Mas eu como eu peguei essa build de Insta 60 aqui 70, né? Não, não Eu acho que tem coisas que eu posso melhorar. Vem trazendo, vem trazendo, guys. Você está? É, eu vou falecer. Quase deu ruim Quase deu ruim, velho. Tô pegando a manha, tô pegando o aprender, Eu tenho que aprender mais é, taunt, rotations do que... Não, na, na real eu preciso aprender tudo, viu? <risos> preciso aprender onde que eu vou na dungeon É que essa aqui eu fiz várias vezes, né mano? Enquanto eu tava upando quando tava fazendo aquele evento lá e tal, aí acabou que ficou mais de boa. Aquele signo que puxa os caras pro meio não tem mais, né? Putz, aquele lá era bom demais. Mano, esse monkzão também De buiador oh. Tem um monte de coisa pra gente já vender Aí sim O que, temos aqui? O que, o que nós tem aqui? Casa, Guys, obrigado mais uma vez E a gente tá chegando próximo do final da dungeon aqui Valeu, não esquece de deixar o pedido De vocês aí, o que vocês querem ver No próximo Esse vídeo aqui ele foi um apanhadão de tudo que eu tenho feito nos últimos dias. Pra vocês estarem cientes que eu não tô moscando, né, mano? Tô tentando fazer um goldzinho, pá. Pra poder pagar mensal. Quem sabe a gente pode fazer alguns eventos aí futuramente em live. Ah, interrompi o mesmo cara. Chega aí, mano. Vou tocar a forma de cramunhão, então tá. Big em big Forma de cramunhão. Activate. O maluco batendo 50k. Você tá louco? posso fogo! Eu não tinha habilidade de cuspir fogo, velho. Era pra eu ter dado muito dano nisso aqui também, mas essa habilidade demora muito. Muito, muito, muito, muito pra poder utilizar de novo. Você tá maluco. O ah, o dragãozão tinha esquecido. Poder está neste disco. E nós, eu o preciso poder de um transmog, manos. Eu tô poder. com 314 de item level. Se a gente dropar alguma parada aqui, pode ser que já dê uma melhorada pra nós poder começar a fazer as um heróicas, hein. Se no tempo. Agora é a vez de vocês. Let's go! É nenhuma linha do tempo vocês conseguem linha do tempo. É o meu single target, não é lá essas coisas, né? Dando uma puxadinha nele aqui Cara, como o tanque é outra visão da luta, né, velho? É legal isso Eu tenho que botar pra, esse, pra ele pular na direção que tá meu mouse também Ó, Até agora eu não consigo cuspir fogo nele de novo GG Vem, drop, vem, drop então... Dropei nada, guys Os caras pegaram os itens Eu peguei um Olha 40 dificuldades, reagente, criação opcional Uma Fornece as seguintes propriedades Nível de item, isso aqui dá pra usar? Ah, isso aqui é aquele bagulho que você põe na receita pra ele poder ficar o item mais zica, mano. Ó, oh, deu uma sortezinha aqui, né? Às vezes a gente não ganhou nada, mas fizemos um gold. Beleza, manos? Tamo junto. Valeu por ter assistido esse vídeo aqui. É nóis, eu vou continuar gravando mais vídeos de DH Tank e de profissões aqui pro canal, beleza? Nesse primeiro momento aí da nova expansão. Beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.